É, oi, pessoal, é, meu nome é Henrico, eu sou aluno do Bacharelado de Linguística da UFSCar, e hoje a nossa entrevista ela vai ser com o professor Rui Souza Silva, que atualmente é professor auxiliar convidado da Universidade do Porto, onde ele trabalha com linguística forense e cybercrime. É, e hoje ele vai ajudar a gente a entender melhor como que é essa área, como ela funciona e, e todas as suas é, nuances. É, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao professor em nome da Cel por aceitar o convite e conceder a, essa entrevista para a gente, né? E então, para a gente já começar, você é, pode explicar para quem está assistindo o que é a linguística forense, quais são as suas áreas, é, as questões que vocês estudam nessa área? Ok, muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para falar uh, convosco uh, sobre linguística forense. É realmente um prazer uh, discutir este assunto, que é, que é uma das áreas mais excitantes, em, em termos de pesquisa, uh, para estudar e, portanto, é, é um prazer uh, e foi com prazer que aceitei este convite para falar convosco. Uh, esta é uma excelente pergunta, o que é que é a linguística forense? A linguística forense podemos defini-la de uma forma muito simples, uh, como sendo uh, a área da linguística que está uh, na interação com contextos forenses. E com contextos forenses nós podemos pensar, por exemplo, em todos os contextos que interagem com o fórum, o fórum no sentido daquilo que nós, nós em Portugal chamamos o tribunal, mas também com, com outras áreas da investigação policial, nomeadamente tentar identificar autores de textos anónimos, como cartas de ameaça, por exemplo, uh, comunicações cibercriminosas, etc. Portanto, uh, a linguística frente tem todas estas, uh, estas aplicações uh, que nós poderemos depois discutir, mais particularmente se, se estiverem uh, interessados. Certo. É, e, e, e quando foi que você decidiu assim seguir a carreira de pesquisador nessa área? Você já estava na na pós estava na graduação ainda, se puder contar um pouquinho para a gente como foi. Já, foi. já foi há muitos anos que, que o meu interesse surgiu, aliás, surgiu bem antes de, de eu iniciar o meu doutoramento nesta área, eu iniciei o doutoramento em 2009 e já bem antes dessa altura eu já, já tinha interesse nesta, nesta área, porque há, há muitas aplicações que podem, que podem ser feitas Uh, e, que, e que são excitantes para, para pesquisar. E, portanto, uh, desde cedo que, uh, que, que tive interesse uh, nesta área. Infelizmente, na altura, como, e aliás hoje em dia ainda acontece um pouco isso, uh, em países como Portugal e como o Brasil, a investigação nesta área ainda é bastante escassa. Uh, então, mesmo que eu tivesse interesse na área, não tinha muita pesquisa a acompanhar que eu pudesse seguir uh, e ler, portanto, as minhas referências eram as referências uh, do, da pesquisa anglo-saxónica, da pesquisa em Inglaterra, nomeadamente, e nos Estados Unidos, sobretudo estes dois países, que são os países que estão mais avançados em termos de estudos nesta área, uh, e, portanto, uh, era nestes, uh, nestes países que eu me focava. Para, para fazer as leituras. Hoje em dia julgo, apesar de tudo, que tanto no Brasil como em Portugal já há mais acesso à informação. Quem, quem tiver interesse nesta área pode facilmente aceder uh, a, esta, uh, a estudos sobre esta área. Aliás, uh, eu e o professor Malcolm Coulter que eu habitualmente chamo um dos pais da linguística forense, uh, nós uh, coeditamos um, uma revista científica chamada Language and Law, Linguagem e Direito, que é uma revista uh, bilingue, publica artigos ou em inglês ou em português, e depois todos os, os resumos são publicados nas duas línguas, em português e em inglês. E a revista, todos os artigos publicados, uh, é de acesso aberto. Uh, portanto, é uma revista de acesso aberto, todos os artigos publicados podem ser lidos gratuitamente, o que é uma vantagem. E, portanto, hoje em dia já é muito fácil, um estudante de, de, de licenciatura, ou de mestrado, ou de doutoramento, é muito fácil hoje em dia ter acesso a esta informação, portanto, acho que quem quiser hoje em dia iniciar uma carreira nesta área, tem acesso a muita informação, tem essa sorte de ter acesso a muita desta informação. É, é, é super importante né? o acesso à informação, né? a possibilidade do acesso à informação. Então, é super legal esse trabalho que vocês fazem na revista. É, e há outra questão que é a própria... Nós estamos a falar de linguística. E a linguística nós não podemos pegar nos modelos ingleses e aplicá-los diretamente a português, porque a linguagem não funciona da mesma forma. E, e portanto, nós precisamos de... Há muitas questões teóricas que, que se aplicam ao inglês como se, como se aplicam ao português, mas depois há pormenores entre o inglês e o português, que são diferentes, e mesmo no contexto uh, do português uh, brasileiro e do português europeu, nós temos diferenças que são significativas e que interferem nesta questão da, nesta questão da, da análise. Uh, para terem uma ideia, eu trabalhei num caso de cibercrime, cujo objetivo era, uh, havia um conjunto de textos que o Ministério Público sabia serem da autoria de um determinado grupo de pessoas, e depois havia outro conjunto de textos que eram anónimos. E o Ministério Público precisava de saber quem tinha sido os autores desses textos, se poderiam ter sido os mesmos autores dos textos cuja autoria era conhecida. E uh, a análise desse material foi extremamente interessante, porque os textos estavam escritos maioritariamente em português europeu, mas depois havia uma pequena quantidade de texto que estava escrito em português do Brasil. E isto levanta questões muito interessantes, porque, porque nós temos aqui várias possibilidades. Pode significar que é um grupo de pessoas a escrever os textos e uma dessas pessoas, por exemplo, é brasileira e os outros são portugueses, ou pode significar que é uma pessoa que veio do Brasil e que está em Portugal e que mistura já as duas variedades de português, ou pode significar até um português que tenha vivido muitos anos no Brasil e que tenha adquirido características do português do Brasil uh, na, sua, na sua língua. Portanto, nós temos aqui questões que são extremamente interessantes para, para investigar e por isso é que nós não podemos, por aí simplesmente, pegar nos modelos ingleses e transpô-los para os modelos de Portugal ou do Brasil. É, e, e agora pegando um pouquinho no, um gancho aí no que o senhor disse, é... Quais são os mecanismos, assim, quais são os métodos que vocês usam para fazer, por exemplo, análise de autoria ou é, descobrir se alguma coisa foi, pá, é, foi, um, foi um plágio, né? Uhum. Ok, nós há, há, há diferentes, dependendo do problema que nós estamos a abordar, há diferentes metodologias que nós uh, poderemos uh, utilizar. Uh, o professor Malcolm Coulsard, por exemplo, numa, numa das suas publicações, usou uma expressão que eu gosto muito de usar, que é uh, o linguist toolkit. Ou seja, é como se cada linguista tivesse uma caixa de ferramentas e é aquilo que nós fazemos. nós, se, Dependendo daquilo que nós queremos fazer em casa, podemos usar ferramentas diferentes conforme aquilo que pretendemos fazer. E aqui é, é idêntico, é dependendo do problema linguístico, que nós, que nós temos em mãos, poderemos utilizar uh, ferramentas distintas. Uh, basicamente, numa, numa situação de análise de autoria, por exemplo, aquilo que nós pretendemos é identificar nos textos uh, padrões que sejam uh, idiosincráticos, portanto, padrões idioletais que sejam característicos de uma pessoa, só que há um problema, é que os padrões idioletais, chamemos-lhe perfeitos, aqueles que são absolutamente distintos entre dois autores diferentes, são muito raros. Porque nós, se nós repararmos, nós utilizamos as mesmas palavras muitas vezes que os nossos amigos, ou que a nossa família, mas depois se a fizermos uma análise, nem todas as palavras, nós partilhamos algumas palavras com os nossos amigos, Partilhamos algumas palavras com a nossa família, mas não usamos exatamente as mesmas palavras que os outros. E, e são estes padrões que nós precisamos de identificar. E depois, eh, metodologicamente, necessitamos de encontrar nas escrito, na, nos escritos, nos textos eh, que são escritos por determinado autor, precisamos de encontrar elementos característicos eh, típicos desse autor, portanto elementos consistentes, e depois precisamos de encontrar, ao comparar com outros autores, elementos que sejam distintivos. Ou seja, eu se fosse comparar uh, o autor A e o autor B, e tivesse 10 textos do autor A e 20 textos do autor B, primeiro o que eu precisaria de fazer seria uh, identificar em cada conjunto, no autor A e no autor B, características consistentes. Ou seja, para que um marcador seja consistente, esse autor deverá escrever sempre da mesma forma, ou maioritariamente da mesma forma. Depois, precisamos de encontrar características distintivas, ou seja, eu preciso de olhar para os padrões que identifiquei para o autor A, para os padrões que identifiquei para o autor B, e ver quais são as diferenças entre eles. E é com base nisso que eu poderei depois fazer uh, essa análise de autoria. Em relação ao plágio, uh, funciona de forma ligeiramente diferente. Uma, uma pesquisadora de quem eu uh, gosto muito, uh, Turel, uh, uma vez explicou que o, o plágio e a autoria são as duas faces de uma mesma moeda. Porquê? Porque o plágio também é uma questão de direitos de autor. Portanto, é uma questão de autoria, ou melhor, uma questão de violação da autoria, se nós quisermos pôr neste sentido. Uh, e, portanto, quando eu estou a plagiar, estou a usar um, uma linguagem que não é minha. Uh, e, nesse sentido, uh, é uma questão de autoria. Mas, mas é diferente porque eu posso usar as palavras de outro autor sem plagiar. Para isso, preciso de referenciar corretamente, uh, fornecer a fonte, e aí já não será plágio. Uh, e, portanto, mas aí continua o texto que está lá... Não é plágio porque eu atribuo a referência, mas continua a não ser texto meu. Um, só que eu utilizei nesse caso, fiz uma referenciação correta, portanto não estou a plagiar. Uh, para fazer uma análise de plágio o que nós precisamos é de comparar diretamente um texto uh, suspeito, por exemplo um texto de um estudante que nós achamos que plagiou, com uh, as, as fontes que nós achamos que ele plagiou, portanto, e essa é a forma de nós fazermos a análise de plágio. Entendi, muito legal, é um, dá um, aparece que dá um trabalho. Dá muito trabalho, é extremamente complexo, um, porque, porque nós temos que olhar para pormenores, um, é, e é nesses pormenores que nós vamos encontrar essas, essas diferenças e essas semelhanças. É, e... E você, você tinha falado que é, os, o, os, é, os linguistas forenses eles podem ajudar a polícia, né? o Ministério Público. Você tinha falado, se não me engano. E, uhum. Mas como é que funciona meio essa consultoria? Assim? Ela é uma consultoria pontual para os tribunais, para a polícia? Ou, por exemplo, tem linguistas forenses contratados? Para pela Paris, uh, boa, boa questão, boa questão. Não há, uma, não há um padrão que seja recorrente em todos os países. Uh, por exemplo, em Inglaterra uh, ou nos Estados Unidos é muito comum, uh, quando há um caso uh, em julgamento, uh, cada uma das partes contrata o seu próprio linguista, ou a sua própria linguista, e, e depois uh, cada um desses linguistas faz a análise, às vezes as análises são idênticas, outras vezes são distintas. Em países como Portugal e tanto quanto eu sei o Brasil, esta este recurso aos linguistas forenses ainda é algo escasso. E por isso é que naqueles casos para os quais eu trabalhei, eu já trabalhei para para o Ministério Público, portanto para para processo de investigação, e já trabalhei também para, para clientes que tinham casos em, em tribunal, uh, no caso da investigação uh, policial, uh, eu julgo que é dos casos mais interessantes, porque nós estamos realmente a contribuir para ajudar a esclarecer uma questão uh, investigativa. Uh, e aí é, é, é extremamente interessante nós podermos contribuir nesse sentido. No entanto, não há integrado nas, nas forças policiais eh, portuguesas, eh, não, é integrado, eh, não, não estão integrados especialistas da linguística, da área da linguística. E, portanto, o que é que eh, a, a própria legislação portuguesa, a própria lei portuguesa, permite que, sempre que é necessário, a polícia pode recrutar linguistas eh, privados, que estão normalmente associados, por exemplo, no meu caso, como eu sou professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, eu posso ser, posso ser chamado a fazer perícias, nesses casos, pelas minhas qualificações académicas e porque faço trabalho e pesquisa nessa, nessa área. E a lei permite que assim seja. Numa situação ideal, o que, por exemplo, nós temos na nossa polícia, polícia judiciária, existe um laboratório de polícia científica que inclui, Uh, imensas áreas das ciências forenses uh, e, e como balística, como, uh, sei lá, como escrita manual, por exemplo há pessoas que trabalham no laboratório de polícia científica que tenham essas capacidades, essa especialização uh, idealmente deverão ser essas pessoas a ser chamadas quando há necessidade no caso da linguística, como não há linguistas contratados, integrados nesses laboratórios, então recorrem, uh, como é o meu caso acadêmicos que façam trabalho nessa área entendi é, e, e você diria que a linguística forense ela varia muito de, de país para país assim eu sei que você falou que muda com a língua assim né mas é, de uma maneira geral assim muda muito por exemplo de Portugal para o Brasil ou para os Estados Unidos muda muda bastante nós temos que pensar que a, a linguística forense está numa interação entre a linguagem e o direito Portanto, nós temos aqui várias variáveis que mudam quando nós mudamos de país. Por exemplo, Portugal e o Brasil têm o mesmo sistema jurídico, mas de base. Mas, apesar disso, têm características muito diferentes. A forma como funciona uh, o sistema jurídico no Brasil e em Portugal tem diferenças, não é exatamente igual. Uh, e estas diferenças são ainda mais significativas se nós compararmos Portugal ou o Brasil por exemplo, com os Estados Unidos ou com uh, a Inglaterra. Uh, isto porquê? Porque os Estados Unidos e a Inglaterra têm um sistema jurídico que é diferente, que é o conhecido como common law. Uh, e, e nós não, nós estamos num, num sistema que é um sistema de casos. Nós temos o. Desculpem, um sistema de códigos, é um sistema codificado. Uh, nós temos o Código Civil, temos o Código Penal, temos o Código. Uh, processo penal, etc, etc. Portanto, nós temos o sistema codificado. Uh, o, o sistema uh, na Inglaterra, por exemplo, ou nos Estados Unidos, é um sistema de casos. E isto significa que a própria abordagem da linguística é diferente porque ela é uh, determinada também por, pela forma como funciona a lei nesses países. Mas mesmo entre países como Inglaterra e, e os Estados Unidos, ou como Brasil e Portugal, há diferenças também significativas porque a lei não funciona exatamente igual nos dois países. Uh, o próprio, uh, os próprios códigos, apesar de nós termos Código Civil em Portugal e vocês terem Código Civil no Brasil, os, o, os dois códigos civis são diferentes. Tem, partem de princípios genéricos que podem ser idênticos, mas depois têm pormenores que são, que são diferentes. Isso determina até a própria função do linguista, por exemplo. Eu suponho que o processo uh, de recrutar um linguista forense em Portugal e o processo de recrutar um linguista forense no Brasil não será necessariamente igual. Uh, eu suponho que existem diferenças. É, e, e a última pergunta para a gente terminar, então, é quais conselhos você daria para quem está pensando em começar na área, de, de, né, na área da linguística forense? Em primeiro lugar, eu diria bem-vindos à área, porque é uma área extremamente interessante Uh, eu sou suspeito para falar, claro, porque é a minha área de pesquisa, mas eu diria que é das áreas mais apaixonantes para estudar uh, no, no mundo. Uh, e, portanto, eu recomendaria vivamente uh, a área. Uh, mas devo, fazer, devo deixar aqui um alerta. Uh, em primeiro lugar, não é uma área fácil. Trabalhar em linguística forense é extremamente complexo, como provavelmente vocês já perceberam com... com as, as explicações que eu fui dando. Uh, e, há, e, há, e, e é muito problemática até pela responsabilidade que traz consigo. Vocês conseguem imaginar, é muito... Uh, as ciências forenses, eu já, já falei disto em, em vários congressos, as ciências forenses em geral, e a linguística forense em particular, uh, so, estão muito sujeitas àquilo a que se chama o efeito CSI, que é, uh, portanto, o efeito CSI, que é, graças a séries de televisão, como o CSI, as pessoas foram levadas a crer que é muito fácil conseguir resultados em ciências forenses. Mas aquilo que nós vemos no CSI, ou que vemos no Criminal Minds, funciona muito bem nas séries de televisão, mas a realidade é diferente daquilo. E muitas pessoas vão... Muitas pessoas entram e têm interesse em ciências forenses, incluindo na linguística forense, uh, pensando que, na realidade, uh, esta ficção também, também se, se aplica na realidade. E não aplica. A realidade é muito difícil. E vocês conseguem imaginar o que é que é, por exemplo, termos dois textos uh, anónimos. Uh, e nós partimos sempre do princípio que, o, que o, ou a linguista chega a conclusões corretas, mas pode acontecer que chegue a conclusões erradas. E isto pode ser uma decisão errada ou uma conclusão que não esteja baseada em, em considerações científicas sólidas, pode levar a que um criminoso seja colocado em liberdade ou que, pior ainda, que um inocente seja encarcerado. E isso é problemático, porque é uma responsabilidade, isto implica até violação de direitos humanos. E, portanto, as pessoas muitas vezes... Eu vejo muita gente interessada em linguística forense que não pensa nesta neste, neste problemática uh, da própria linguística forense. Depois há também consequências legais. O, o Código Português, por exemplo, a legislação portuguesa, prevê que uh, um perito que não exerça a sua função com toda a competência pode ser detido até três anos. Uh, portanto, o próprio perito está sujeito, se cometer erros, está sujeito a ser penalizado legalmente. O que faz sentido, porque, porque o trabalho de uh, análise linguística forense é um trabalho de muita responsabilidade. E por isso é que uh, há uma questão que me preocupa muito na linguística forense, que é o rigor. Ali, aliás, no próximo ano nós vamos ter um congresso internacional aqui no Porto, que eu estou a organizar, uh, chamado, uh, que é da Associação de Linguística Forense, a Associação Internacional de Linguística Forense, uh, e o, o tema do Congresso é rigor e transparência em linguística forense. E este tema foi escolhido porque tem duas áreas essenciais, que é, por um lado, a transparência das, das análises, como é que os peritos chegam às conclusões a que chegam, e a segunda é o rigor, o rigor é extremamente importante. Uh, nós precisamos... É, é como, se vocês quiserem pensar em termos de balística, por exemplo, ninguém imagina que alguém que está a analisar uh, uma arma, por exemplo, possa cometer erros e dizer que a arma pertence a outra pessoa ou dizer que uma vítima foi assassinada com a arma errada. Uh, isto seria um erro perigoso. Na linguística também existem estes, estes erros, portanto, é necessário ser rigoroso. E por isso é que eu posso, com base nisto, dizer alguns conselhos que eu recomendo. Em primeiro lugar, estudar muito, ler muito, ler muitas referências, quanto mais melhor. No caso das referências que lemos, temos também de ser rigorosos na seleção. Há muitos estudos publicados que são maus, portanto... Uh, qualquer pessoa que tenha interesse em estudar nesta área deverá procurar estudos fiáveis, estudos que sejam sérios, garantidos uh, quando os estudos parecem muito fáceis uh, habitualmente significa que não são rigorosos uh, portanto esses devem ser evitados uh, depois uh, outro, outra recomendação é uh, fazer formação sólida na área uh, às vezes nós somos levados a acreditar que basta fazermos um curso de um ano e estamos preparados para ser linguistas forenses. Não é necessariamente verdade. Uh, nós, nós, nós sabemos que, independentemente de estarmos uh, 10 ou 20 anos a trabalhar em linguística forense, nós estamos em constante formação. Uh, portanto, uh, é preciso estudar, é preciso fazer formação, é preciso investigar, uh, pesquisar muito, um, ler muito uh, e, e, está, e constantemente confrontar as ideias que nós lemos. Uh, fazendo isto, estamos absolutamente numa, numa carreira uh, apaixonante, como eu disse, extremamente interessante, que é a carreira da linguística forense, e que vale a pena. E, aliás, eu até aproveitar, aproveitaria este comentário para dizer que nós, na Language and Law, uh, o ano passado, publicamos uh, um, uns artigos que foram escritos, são os artigos muito breves, de três ou quatro páginas, portanto são muito fáceis de ler, uh, e que se leem muito bem porque foram escritos por alguns dos maiores linguistas forenses do mundo, uh, e, e isto serve-nos de inspiração também, como é que nós podemos ser linguistas forenses. E se vocês lerem esses comentários, vão ver que estes linguistas forenses que nós admiramos muito hoje em dia, pessoas que já fizeram décadas de trabalho nesta área, foram pessoas que começaram e tiveram dificuldades no início e que, e que mostram como, como, como esta área da linguística forense é complexa e como é preciso ter cuidado uh, nas análises. Portanto, eu recomendaria uh, esses artigos foram publicados no número, uh, no volume 7 da revista, portanto é, no, é o volume de 2020, uh, e são relatos destes grandes linguistas forenses sobre como é que eles uh, entraram para a linguística forense, é extremamente interessante. É, obrigado, obrigado pelos conselhos, mas principalmente obrigado pela entrevista, foi super legal, tenho certeza é um que quem assistir vai aprender muito, como a gente aqui aprendeu bastante com você, é, é isso, obrigado em nome de toda a céu, e meu nome, pelo, pela essa maravilhosa entrevista, é isso. Foi um prazer sempre ao dispor e para todos aqueles e todas aquelas que querem ser linguistas forenses, boa sorte e, e que o futuro seja risonho.